Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você, que aqui na área. Espero que você esteja bem, meu jogador minha jogadora. Cara, eu vou trazer aqui nesse vídeo de hoje um mercado que eu gosto bastante de operar. É, como a gente sabe, o mercado que mais bate aqui no futebol virtual da Bet365 é o Over, um, é over 0,5, né? para sair um gol no jogo. E na sequência desse que mais bate é o Over 1,5. Só que o Over 1,5... É um pouco difícil a gente trabalhar porque a áudio é um pouco baixa. A áudio vai dar 1.30, é, 1.40, 1.50, então não é, não é legal de a gente trabalhar nessa áudio porque é difícil de... não é tão rentável, né? Então, antes da gente demonstrar o mercado para vocês, de como a gente vai trabalhar com, essa, com esse mercado do Over 1,5, e vai pegar uma de dois, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, aproveitar, agradecer a galera aí que que se inscreveu recentemente. Muito obrigado aí, sejam bem-vindos, espero que vocês gostem aí do conteúdo. E bora pro vídeo. Bom, como vocês estão vendo aqui, a gente vai operar tanto na Superliga, beleza, quanto na Copa do Mundo. Como que a gente vai fazer para pegar essa fazer esse assim, um 1,5 virar mod um de 2? Você vai selecionar aqui o over 1,5 um da Copa do Mundo e vai selecionar o over, selecionar, solucionar, é ótimo, né? Vai selecionar o over 1,5 um da Superliga, beleza. Aí ó, deu uma hora de 2,16 aqui nesse exemplo, e é esse mercado que a gente vai atuar aqui. Tá, esse vídeo aqui é bem simples, é bem, bem tiro, tiro, certo mesmo. Só uma dica que eu vou dar para vocês segurarem um pouco para entrar nesse mercado o que, que eu quero dizer com isso. Espera pelo menos uns 5 jogos para você entrar mais tranquilo que não bateu esse essa duplinha. Como é que você faz isso? Imagina que você tomou 5 reds em sequência, beleza. Se você estivesse entrando, você estaria tomando Red, e você vai entrar do sexto jogo em diante. Você pode ir monitorando, assim, do jeito que a gente está aqui agora, ou eu vou deixar aqui na, na descrição um site de análise muito bacana que eu uso, que é mais fácil, porque você bate o olho, já vê todos os resultados, já consegue entender como é que estão os mercados, e está custando 30 reais por mês, então está tá bem barato, está num preço bem bacana. Então essa é a dica de hoje. Só para vocês verem como esse mercado bate, agora não bateu, mas ó, os últimos dois jogos aqui bateu, e os últimos dois jogos, aqui também bateu da Copa. Então, ou seja, nesse, nesse momento que eu estou aqui, foram dois greens e um red. Então, é um mercado bom de superar. Fechado? Aquele abraço. Valeu.